gente, um abraço para você, né? Um abraço para toda a rapaziada que está curtindo a gente. Estamos começando aqui o nosso primeiro podcast. Luz sobre os fatos. Aqui nós vamos trazer informações bacanas. E na estreia desse programa, o Adriano de Oliveira, que vai participar aqui com a gente. O nosso querido Coronel Homero Cerqueira que também está lá em São Paulo, vai participar com a gente. E o nosso querido João Pedro Grande João Pedro, João Pedro é um jovem que está estreando na televisão, está estreando em nosso canal Mas isso vocês vão ver a desenvoltura dos jovens Muito bem, hoje iniciamos esse novo projeto aqui no Canal Mais Brasil, meus queridos irmãos é Esse podcast Luz sobre os Fatos Para tentarmos jogar luz sobre os fatos que nós temos aí, inclusive Fatos, eu diria, um tanto quanto complicado, um tanto quanto é, picante que é, hoje, vamos falar sobre a CPI da Covid. Um assunto que está na moda, né? E eu vou começar aqui com o Adriano. Boa tarde, não, porque não é boa tarde, é bom dia, boa tarde, boa noite. né? Mas tudo bem, Adriano? Tudo bem, Sardinha. Está tudo jóia, graças a Deus. Vamos começar esse podcast aqui, vamos começar com o pé direito, embora falando de um assunto espinhoso, mas que a população precisa ser melhor esclarecida e ter mais informações a respeito. Acho que a gente vai cumprir essa função aqui hoje. Bom, Pedro, estreando, tudo bem? Bom sardinha, Adriano, Coronel, prazer estar aqui conversando com vocês, a gente debater esse assunto que na semana foi falado tanto, sempre com muita clareza, colocando os fatos na mesa e vamos com tudo. Mostrar que aqui no interior de é... Minas nós temos gente com capacidade de falar, olá Coronel, tudo bem? Olá, Sardinha, Adriano, João Pedro, com muita satisfação que está aí com vocês, falando com o seu público tão importante assim para a nação brasileira. Bom, com o objetivo de trazer muitas informações, Adriano, Coronel e João Pedro, de trazer nada de fake news, porque aqui na TV, ou seja, aqui no nosso canal Mais Brasil, principalmente agora a luz sobre os fatos, não tem, não tem fake news. Doa a quem doer, a verdade vai ser dita em todos os programas que nós participamos. Tanto que convidamos aqui para participar com a gente com bastante carinho, o Coronel, o Adriano, o João Pedro. Adriano, eu quero que você fique à vontade aí. Vamos lá. Antes, mas antes, me permita, antes eu quero falar sobre o, a instalação da CPI da Covid. Olha os caras integrantes, olha os caras integrantes dessa CPI. Omar Aziz, PSD do Amazonas. Né? É, Renan Calheiro. MDB da Lagoas Eduardo Braga, MDB do Amapá Tasso Jereissati do PSDB do Ceará é, Otto Alencar, PSDB da Bahia Humberto Costa PT, meu Deus Pernambuco, Randolph Rodrigues, do Rede e também o Eduardo Girão do Podemos, lá do Ceará o Marcos Rogério do DEM, de Roraima Ciro Gomes, do Piauí, do PP Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina. Sabe algo que me chamou a atenção, meus queridos irmãos? Eu gostaria de, de começar nesse tema aí. Todos, ou a maioria deles, são integrantes do Nordeste, somente o senador Jorginho Melo, que é de Santa Catarina, e que é da região Sul-Sudeste. Estão, é, estão super-representados na CPI. Me chamou a atenção, me fala alguma coisa nesse sentido. Olha, Sardinho, é, esse assunto... É, da CPI uh, do Covid, foi talvez o mais falado, não da última semana, mas talvez das duas últimas semanas, se falou muito, porque o senador Randolph Rodrigues ele fez o requerimento uh, à mesa da Câmara que instalasse a CPI, coletou assinaturas, a mesa da Câmara, do, do Senado não, não instalou, ele recorreu ao STF e o ministro Luiz Roberto Barroso é, obrigou com que o presidente do Senado instalasse a CPI, visto que ela tinha os quesitos necessários, legais, para ser instalada. Então, o Rodrigo Pacheco in, instalou essa CPI, e, mas o bom é que, inicialmente, o escopo dessa CPI era para investigar apenas falhas do governo federal. O senador Girão, lá do, do, do Ceará, fez um requerimento que não, que deveria event é, investigar eventuais Uh, desvios nos estados e municípios, e isso foi incorporado. isso Depois a gente vai, até vai falar sobre isso. Mas sobre as pessoas em si, a questão da escolha das pessoas, uh, lá no Senado, a gente sabe que para formar uma CPI, eles pegam uma representatividade por partido, uma quantidade de senadores, de acordo com a representatividade que cada partido tem naquela casa. E eu vou dizer para vocês o seguinte, todos os senadores que fazem parte da CPI, eles têm legitimidade para estar lá. Legitimidade no sentido de que, pela lei, eles são senadores eleitos pelo povo dos estados deles, eles podem participar. Legal é. Agora, eu queria questionar se moralmente, Renan Calheiros, o senador Omar Aziz, cuja esposa foi presa semana passada, junto com três irmãos deles, eles têm algum tipo de moral, para estar tá, é, conduzindo, porque os dois são os principais, o, o Omar Aziz vai ser o presidente da CPI, e o Renan Calheiros, eleito lá pelo povo de Alagoas, ele, ele, ele, vai, ser o, o pres, ele vai ser o relator da, da CPI. É, eu não sei que tipo de relatório esse homem vai ser capaz de fazer, visto que a vida dele toda não foi esclarecer casos de corrupção, mas praticá-los. Então, é, enfrenta inúmeros processos já no STF que nunca vão à frente. Então, é, a, a question, o questionamento quanto às pessoas que participam é só esse. Uma coisa é a lei, outra coisa é a moral. A lei eles podem, moral nenhum dos quatro citados tem preocupar o cargo que estão. A questão da CPI... Na minha opinião, é uma coisa que deveria ter sido colocada contra o governo federal há muito tempo. Quando a gente coloca uma comissão parlamentar de inquérito, a gente quer investigar supostos crimes cometidos pelo governo federal. Não somente na relação com a Covid, o governo Bolsonaro tem muitos supostos crimes cometidos. Um dele, quando seu filho é investigado por desvio de dinheiro, é a Polícia Federal queria investigá-lo Ele com, contra o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tenta intervir na Polícia Federal. Nesse ponto, poderia ser criada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar por que ele quis interferir na Polícia Federal. Contra seu filho ou também quando ele tenta colocar a BIM, Agência Brasileira de Investigação, uma agência estatal para trabalhar para fins privados, para si próprio. Mas a questão da CPI da Covid ela é urgente, ela é necessária. Quando o ministro, então ministro da Saúde, Pazuello, negligencia a compra de vacinas, negligencia o estado católico que estava no Amazonas. Então, assim, é necessária. Ela já está atrasada há muito tempo. Quando foi oferecida vacinas para o governo, que o governo negou a compra de vacinas, agindo de forma, na minha opinião, negligenciosa na aquisição de vacinas, na compra de doxicloroquina, três vezes maior do que o valor de mercado. Então, assim, ela está, como foi citado, com pessoas nela horríveis, Integrantes horríveis, mas de uma maneira atrasada e perante a lei correta. Coronel. É, eu discordo do, do, do João Pedro. Primeiro, vou acumular nos fatos, na origem. Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito, ele é. Ele não tem o um contraditório. Veja bem, quando você comete um crime. O que, que é o um crime? É um fato típico antijurídico. Após o crime, você instaura o, o, o inquérito policial. Se há um crime pelo governo federal, você não instaura o agora. Por quê? O mais importante, neste momento, para a população, é, são as vacinas. Então, pelo artigo 3º da Constituição Federal, os poderes são independentes e harmônicos. Para você decidir se instaura ou não o a CPI, é conveniência e oportunidade do presidente da do Senado. Não é um outro poder que determina com um o poder de instaure o CPI, a CPI. Mas cumprindo a ordem judicial, que eu discordo, que eu discordo. É, discordo porque não cabe, o, não cabe o STJ Determinar que instaure a CPI Tanto é que não determina para que o Alexandre Moraes Responda o processo de impeachment Por que o Alexandre Moraes não vai responder o processo de impeachment? Mas tudo bem, foi instaurado Se, é, O Humberto Costa O Marcos Rogério e o Eduardo Braga, o senhor sabe quantos processos eles respondem? O Humberto Costa tem 742 processos respondendo à justiça. O Marcos Rogério tem 1.294. E o Eduardo Braga, 306. Se para a gente, pra gente instaurar um processo, nós temos... Sete integrantes da ala de esquerda. E somente quatro, um debandou, que foi o Ciro Nogueira, que votou para o Omar Aziz. Então, eu não sei para que lado que ele está. Nós temos sete ou oito de esquerda, quatro ou três de direita. E o plano de trabalho do Renan Calheiros, que todos conhecem o Renan Calheiros, foi falar do governo federal. E isso se pode fazer depois. O mais importante hoje é conquistar, trazer e colocar vacina no povo brasileiro. Não investigar o que foi feito de errado. Na história mundial e na história de qualquer povo brasileiro, nós não tivemos uma situação como essa. Em plena pandemia. Se foi feito errado, se foi feito certo. E em que medida? E outra. É a culpabilidade. Quando a gente fala culpabilidade, a gente entra no processo estrito ou, ou restrito. Agiu com dolo? Agiu por negligência, imperícia ou imprudência? Veja bem nós não temos nem a tipificação do Código Penal que foi cometido. Então, eu discordo dessa CPI, discordo da CPE. O que, que o Senado e a Câmara dos Deputados devem focar é na captação, na compra de vacinas, que o ministro da Saúde falou muito bem hoje na OMS, isso que tem que fazer uma transparência e não falar esse está culpado, esse está certo, Ninguém sabe se foi feito certo ou foi feito errado. No começo se falava que, não podia, é, que tinha é, vacinação por a quantidade de pessoas. Depois a, a, a ciência não sabe em que medida que isso está certo ou que isso está errado. Então, discordo, vai ser um palanque para eleições do ano que vem. Essa... Agora, o que a gente tem que. O que, que a gente tem que apurar, mas não agora, porque não é o momento? Nós tivemos três senadores que morreram. Para que, que você vai fazer um evento frente a frente com esse, é, uma CPI agora? Você pode fazer o um ano que vem ou, ou depois. E não com, é? Se, se houve paz, crime assim. e punir. Se há, se há crime, tem a Procuradora-Geral da República e está o um inquérito. Estoura o inquérito. Não precisa fazer uma CPI. Se é crime, se estoura o inquérito. Coronel. Não CPI, para depois... Eu discordo. Eu gostaria Eu discordo. de comentar uma, uma fala do coronel. É, Pode... A CPI, a questão da CPI, João Pedro, coronel, o grande problema, não desta, mas de toda a CPI, é que normalmente elas não dão em nada. É, viram palanque político principalmente porque o processo eleitoral do ano que vem está sendo antecipado para esse momento. Eu já fiz um levantamento sobre várias CPIs que foram realizadas no Brasil. Normalmente elas se tornam um circo e, ao final delas, não se há resultado pouquíssimas deram resultado, pouquíssimas. É, me parece que uma das duas nos últimos 30 anos aí, ter, ter, deram resultado, uma delas foi a do Mensalão, mesmo assim, o principal não foi pego na, na CPI do Mensalão, que era o chefão. E é, o que acontece? E precisa ver a questão do dolo também, porque no momento em que se fala que o governo é, rejeitou a compra de vacinas, naquele momento ainda não existiam vacinas. É, a, a, o que se ofereceu para o governo foi uma opção de adquirir uma promessa, porque a vacina estava sendo pesquisada naquele momento. Então, e, e isso aí é, vai caber uma discussão muito grande, inclusive porque é, o outro lado que está na oposição ao governo sempre adota um, um, um, um discurso, de científico. É, nós estamos do lado da ciência, estamos do lado da ciência. Só que nos últimos dias a gente tem visto que é, a ciência, é, ela está ela discordando um pouco disso. É, fala, pode falar. Outro bloco, eu ah, tá. Acabou o tempo. Não, é, veja bem. Não, a gente vai passar um pouquinho, viu, Luiz? Veja bem. É, a CPI agora não passa de uma palhaçada, de um palanque político. Que moral tem Renan Calheiros? Que moral tem Renan Calheiro? Que moral tem o Omar Aziz? Esse povo tem moral para quê? Agora, muito me admira, coronel, meus queridos irmãos, muito me admira, criar uma CPI em plena pandemia, como disse o coronel. Comigo. Peraí, investigar o Bolsonaro? Por que, que vocês não investigam uma CPI para investigar o bandido de nove dedos? Uai, vamos. Agora, por que, que vocês não metem uma CPI para não tirar. É, a na, na eletrônica, como é que chama lá? Tornozeleira. A tornozeira eletrônica do Eduardo Cunha. É tudo bandido. Bandido, comprovadamente, bandido. É bandido. Certo? Agora, o nosso STF rasgou a carta magna. Ou não? Eu estou falando bobagem, coronel? Rasgou a carta magna. Não. O STF trata-nos como palhaços. O STF tirou o poder do governo Bolsonaro, de se fazer o que tem que ser feito. Agora, se vai montar uma CPI contra o Bolsonaro, mas o que nós fazemos com esse bando de bandido, com esse bando de safado do PT e cúpula que tem aí? Esse cara aqui, o Renan Carneiros, só para você entender, querido telespectador, ele levantou 320 milhões de empreiteiras quando, na época do PT, se fazia asfalto, fugindo um pouquinho agora da CPI. E agora... Pede-se para ele não ser o redator da CPI, porque ele é pai de prefeitos. Agora, por que investigar o Bolsonaro, que é o único dos últimos 40 anos que não roubou? Eu sou a favor da CPI. Eu sou a favor. Desde que faça depois da pandemia. Vamos ver onde está o erro. Deixa o João Pedro expor o ponto então, dele. Tem vários pontos que eu queria comentar. Como o coronel disse, perdão, esqueci o nome... O meu. deputado que você é citou. Não, não, não, do deputado que ele citou, que está com não sei quantos processos. O presidente Bolsonaro também está com mais de 50 Senadores. Presidente... Senadores, perdão. Não, não, senadores. senadores. Todos aqui da, da CP são senadores. Sim. Então, sim. O senador é, Eduardo Braga tem 306. Isso. O Humberto isso. Costa, do PT, 742. E o Marco Rogério, 1294. Então, concordo com o senhor que deveria, sim ser aberto esses processos, investigados e dado. É, palanque para isso. Mas também o presidente Bolsonaro tem mais de 50 pedidos de impeachment que não foram analisados. É, então assim, se para um lado pesa, para o outro também deveria pesar. A questão da CPI da Covid, colocar municípios e governadores nela. Quando uma CPI, para averiguar a questão do município e governadores, deve ser feita respectivamente pela Câmara Municipal, com seus vereadores, e pela Assembleia Legislativa, para cuidar dos governadores. A CPI da Covid poderia sim cuidar dos, deputados, dos governadores e prefeitos? Poderia se inicialmente tivesse colocado a, essa parte nela, como não foi. Quando ela foi criada, foi para cuidar dos atos do governo federal. A questão dos prefeitos e governadores não estava inclusos nela. Depois houve um pedido e aí sim poderia ser instaurada. E a questão do... como do, Sardinha comentou. Realmente, Renan Calheiros não tem a menor condição de, de gerir uma CPI, de ser relator de uma CPI. É, mas, como eu repito também, o Eduardo, o Eduardo Cunha não tem a menor condição de estar sendo solto, como foi... Lula não tem condição de Lula não de tem sol... a menor condição de é. estar solto. E por que, que... que não cura dos bandidos? Agora, peraí. Eu, eu, eu, não é, eu, eu discordo da CPI, como diz o coronel, no momento. Eu não sou contra a CPI, mas no momento, não. Outra coisa... Você quer ver? Por que não investigar? Municípios é, receberam bilhões de dinheiro para a tal da Covid e transformaram em Covidão. Mas e tem alguma coisa a ver com o governo federal? Isso aí, Adriano? É tem. Eu vou, eu vou até é, discordar um pouco do João Pedro num aspecto. Uh, o porquê que é importante, se a CPI tem que ocorrer, por que é importante investigar municípios e estados. Eu Tem que investigar. Eu, eu tenho, eu tenho, tem que, eu, que, tem que investigar, eu, mas tem. é uma coisa que deve ser feita à parte. Não, mas eu não, eu não acredito que tem que ser feita à parte, porque se for deixar para fazer à parte, conhecendo a composição do Senado como, como nós conhecemos, onde a maioria é composta por ex-governadores, ex-prefeitos de capitais, e, e tem filhos que são prefeitos, eles não vão instalar essa CPI nunca. Então essa oportunidade... Da, de investigar, que eles querem investigar o governo federal, temos que investigar. E Sim. vou te dizer por que, que pode ser feito. Primeiro, porque a, as legislações, o regimento interno do Senado é, e a legislação, a Constituição Federal, ela permite que uma CPI do Congresso Nacional convoque quem ela quiser. Pode ser prefeito, vereador, secretário de Estado, governador, ela pode é, convocar de qualquer espécie. E mais o maior motivo para que isso seja investigado. Porque os recursos federais, é, eles, todo recurso que é repassado do governo federal para estados ou municípios, quem fiscaliza eles é, é o TCU, Tribunal de Contas da União, que é um órgão que, embora chame tribunal, ele não é um órgão do Poder Judiciário, ele, ele é ligado ao Legislativo, à, à Câmara e ao Senado. Então, é, o TCU que vai fiscalizar essas contas. Então, o Congresso Nacional tem que se utilizar dessa estrutura do TCU, porque alegaram que a quantidade de municípios é muita, mas você, João Pedro, sabe que hoje nós estamos na era da informática, da tecnologia, você fazer cruzamento de dados para saber seguir o dinheiro e, e, e saber para onde ele foi, hoje nos portais das transparências da prefeitura está muito fácil. Você investigar 5 mil municípios em 180 dias, que é o prazo da... Da, da CPI, dá muito tempo, se fizer trabalho sério, não ficar é. fazendo circo, porque a CPI muitas vezes ela vira um circo, é, eles ficam convidando, igual, por exemplo, os quatro primeiros convidados serão é, é, ex-ministros é, do governo Bolsonaro, vai é, confocar os quatro. Eles vão ficar lá chovendo no molhado. Aí, então, o que acontece? O destino disso vai acabar não investigando nem uma coisa, nem outra, mas não por causa da quantidade de municípios, mas porque eles próprios não vão deixar. É, é, é, vai virar um circo, uma disputa, um palanque eleitoral. queria também, com todo o respeito, claro, tá discordar assim? do Sardinha. Quando a gente fala que o Bolsonaro não é corrupto, é uma coisa que eu acho, não acusando, óbvio, mas que eu gosto de comparar com o ex-presidente, ex-presidiário, ex-condenado, ex-corrupto Lula. Não, corrupto ele ainda é. Ele não Pô. é isso. De acordo com o STF, ele é ex corrupto. Ele é, é bandido profissional. Mas um ponto que eu gosto de comparar o Bolsonaro com o Lula é que quando não, houve nem todo nem o mensalão, aliás, desculpa, me cortando, fazia uma comparação de Bolsonaro e Lula. Não, me perdoe. Vou chegar, vou chegar no. Eu vai explicar. Vou chegar onde eu quero. Vou chegar no objetivo. Você um milhão de vezes. É. Quando houve a época do mensalão, delação de premiada, foi incrível que todos ao redor do Lula eram, são corruptos, foram condenados. Zé Dirceu, um dos maiores aliados de Lula, corrupto. Todos os aliados da Petrobras do Lula, corruptos. E só ele era honesto, ele era a mente que não sabia de nada, ele era inocente. Eu acho engraçado também que Bolsonaro apoia Arthur Lira, acusado de corrupção. Filhos do Bolsonaro, acusados de desvio de dinheiro, de rachadinha, de corrupção. Aliados da base dele, acusados por corrupção. E ele não sabe de nada. É incrível como ele não sabe de nada. Mas essa comparação, quando eu falo, nunca todos ao redor dele... nunca falou que não sabe nada dele, Pedro. Eu adores. nunca disse isso. Não, falei que não sabe, que ele não tem nada a ver. É engraçado as, a, ele, quando... Ele fala assim, as pessoas ao pensarem ao redor, redor, que ele não tem nada a ver. Tá não, as pessoas ele, ao redor se ele dele tem a ver, são não, e ele não. Eu não estou querendo que fiquem, por ó, é um Não tô querendo pro Bolsonaro de Santo, não. Ele não é. Não é. O tema que eu estou discutindo é a CPI agora não tem condições ah, de se eu cheguei pro, Por que, que, que o, o cara que está aí, esse Lira? Desculpa, gente. O Lira não, perdão. O Rodrigo Pacheco. Pacheco. Rapaz, ô coronel, nós temos aí quatro projetos desde 2018 que geraria hoje, que geraria hoje de investimento no, no Brasil, ferrovia de 25 milhões. E ele está preocupado com a... Então joga esse bando de corruptos, de prefeitos, que são todos e receberam muito dinheiro do Covidão. E quem foi que liberou o dinheiro para que quem mandasse no Brasil fosse os prefeitos nas suas respectivas prefeituras, foram os governadores nos seus respectivos estados? Foi o Bolsonaro ou foi o tal do, do STF? Então, o tema aqui em discussão. Hoje, a Covid, coronel, perdão... Covid hoje tem que. Falar para mim, falar para mim, que o pessoal do, do Senado, falar para mim, esse, essa comissão, a instalação do CPT, isso é ridícula, Essa comissão aqui chega a ser vergonhosa para nós brasileiros, onde nós queremos ter um Brasil liberto. Isso é vergonhoso o nome desse cidadão aqui na comissão. Agora, falar para mim, falar para mim, que tem que correr atrás. Então, ah, mas o, o, o que, foi, que disse o, o, o, o presidente do Senado, coronel? que o regimento interno não permite que investigue os prefeitos e os governadores. Então muda o regimento. É fácil? Ou não? Muda não, permite, sim. Vou falar então, aqui. mas, Sardinha, sabe que se o, o, o STF tivesse determinado para que fosse criado um gabinete de crise, por que, hum. que a gente cria um gabinete de crise? Porque nós estamos fora da normalidade. Certo? gabinete de crise com todos os secretários de saúde dos estados e o Distrito Federal junto com o Ministro da Saúde para deliberar lockdown, vacina, fechamento do estabelecimento, ou seja, a Constituição é clara, eu tenho o direito e verificar. Ninguém pode chegar e falar assim ó, oh, o que você está fazendo? Para onde você está indo? Espera oh, um pouquinho. O artigo 384 do Código de Processo Penal Militar fala, fundada suspeita, o, cara, o policial militar pode me abordar. Agora, tirar o meu direito de locomoção, só o presidente da República pode. Agora, instaurar uma CPI para verificar a pandemia, não acabou a pandemia. O inquérito só se instaura quando tem um crime. Qual o fato criminoso? Ah, o presidente andou sem máscara. Tudo bem. Aonde está escrito? Eu andar com máscara ou sem máscara vai transmitir? Vai. Tem prova científica? Por que, que foi feito? A gente faz depois. Precisa ser feito agora? A gente precisa de vacina. Agora eu pergunto para vocês. Essa CPI vai trazer mais vacina? Se vai trazer mais vacina, tudo bem. Se... E no meio do ano, agora, todos os brasileiros estiverem vacinados com essa CPI, eu concordo. Sim. Agora, sim. se for o palanque para Renan Calheiros, para Omar Uziz, para o Andolfo e Rodrigues, que eu acho um absurdo. Você tá, Nós estamos em, fora da normalidade. São Paulo recebeu 135 bilhões. E 50 bilhões para você é, ocupar com a pandemia. O que, que foi feito? Nós temos 14 mil estabelecimentos comercial, comercial fechados. E as pessoas morreram. Agora, o que, que a, a, a CPI veio de bom? Tá? Para os três aí. Diminuiu a quantidade de mortos. Quando a CPI foi estourada, começou a diminuir a quantidade de mortos. Sim. Eu acho que foi um efeito positivo. Esse é esse efeito positivo eu acho que foi importante. Eu acho que tem alguma coisa que nós três concordamos, nós quatro, é que a CPI não vai levar em nada. A gente Exatamente. mal sabe como ela começa então é e quando ela vai terminar. Agora. Mas que ela é necessária, é. Mas, na minha opinião, não vai levar em nada. Agora. A, não, a questão do STF obrigar o Senado a instaurar a CPI, na minha opinião, ela não existe. O STF não pode obrigar não. o Senado. Plena a coisa. questão da CPI é a oposição juntar um terço de senadores, conseguir assinaturas e, por lei, o presidente do Senado deveria instalar a CPI. Como não estava sendo feito, houve uma pressão do ministro do STF para que ela ocorra, cumprindo a ordem da lei na qual não estava sendo respeitada. Na verdade, né, João Pedro, que quem governa o Brasil. É o STF. Eu acho que o STF não é é, tá. tem é a menor credibilidade para falar Deixa nada. eu fazer uma intervenção aqui só na fala do João Pedro, só um pouco. A questão da, da instalação, nesse caso aí, em si, que eu acho o nosso STF, vou evitar de dizer um palavrão aqui, mas é uma porcaria, não vale nada. É, ali não salva um, mas infelizmente é o que tem para hoje. O que, que acontece? Uh, mas, nesse caso, em questão, eu até não acho que o STF fez uma interferência no Legislativo. Eu vou explicar para vocês por quê. Uh, eu, eu, até no, no princípio, quando o Luiz Roberto Barroso fez a, a, a, a sentença, eu achava também, mas aí, quando eu fui entender, uh, o Randolfo Rodrigues ele fez um requerimento. Juntou todos os procedimentos regimentais necessários para a abertura da CPI e não foi aberto. Aí ele provocou o Supremo, ele foi lá é, e entrou é. com o um pedido de mandado para que o Supremo... Então o ministro Luiz Roberto Barroso, defensor do terrorista, Cesare Batisti, foi lá e emitiu a, a sentença dele dizendo que sim, deveria se abrir. Tudo bem, nesse ponto eu até sou de concordar que ele não interviu, ele simplesmente atendeu um pedido de mandado de segurança do outro lado. É, porém, tem uma coisa que o coronel falou na fala dele que é muito interessante. Existem várias coisas... É, você falou sobre os pedidos de impeachment do Bolsonaro, mas você sabia que a Dilma ela, ela sofreu impeachment. Mas você sabe que, quando ela sofreu o impeachment, Quantos pedidos já haviam sido feitos é. e, e não tinham sido feitos? Então isso é, é costumeiro. É, a, a, a, o, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que pode pode sofrer processo de impeachment pelo Senado, que aliás o Senado o Senado ele escolhe os ministros do STF e ele pode tirá-los via impeachment. Não abriu o processo contra o Alexandre, Alexandre de Moraes até hoje. E nem contra o Gilmar Mendes. E, e o Gilmar Mendes também tem um monte de pedido tem um de um monte de pedido. Aí vão seguir um pedido de, de... Agora, no momento, eu não eu vou repetir. Não sou contra a CPI. Eu acho que o momento agora não. Agora, o momento que está atrasado, João Pedro, é de ter posto no pedido de uma CPI contra o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, contra um monte de gente do, te, do STF. Agora... Vamos fazer uma CPI quando terminar a pandemia? Vamos. É válido. Tem que se fazer. E um... aí analisa todo, tudo o ah, que aconteceu. Nesse, sim, sou de pleno acordo. Eu, a minha bronca agora, eu, no meu ponto de vista, está errado a CPI nesse momento. Principalmente com a instalação desta comissão. Aí acabou de desgraçar tudo mesmo. Aí, aí mostra para nós brasileiros que nós abaixamos a cabeça, coronel e deixam, deixamos montar em nós, e nós ficamos assim, uh, dá no um tempo. Só que isso também, isso é um exemplo para você brasileiro, quando você for eleger o seu senador, o seu deputado, você presta muito bem no teu voto, porque infelizmente essas pessoas estão lá no Senado, Exatamente. porque receberam votos do eleitorado dos seus estados. Então, o povo alagoano elegeu aí o senhor Renan Calheiros, os amazonenses, o senhor Omar Aziz. Então, infelizmente, é o que tem lá. É uma representação da população. O que, que o senhor acha, né, coronel? Nós o oh, Eu só acho o seguinte, eu sou contra a CPI, e o que tinha que ser feito no Senado e na Câmara dos Deputados é o governador, ou o Estado, ou, ou o município, que determinou o lockdown, e em São Paulo nós tivemos vários tempos aqui, vários meses, vários dias, os, os estabelecimentos comerciais tiveram que ter, ser fechados. Tadinha, eu não sou comerciante, eu me admiro o empresário nesse Brasilzão que nós temos. É, Por que você determina o fechamento? Eu, tenho, eu sou obrigado a pagar IPTU, eu sou obrigado a pagar água, eu sou obrigado a pagar é, o funcionário, se o governador determinar que feche os estabelecimentos comerciais durante duas semanas, então durante duas semanas o governo estadual, conforme São Paulo recebeu 55 bilhões, paga metade da, do, do, do salário do funcionário. E a outra coisa isenta o empresário de pagar água, luz e o PTU porque fecharam 14 mil estabelecimentos comerciais. Isso é um absurdo. Concordo que a pandemia veio, as pessoas não souberam fazer, mas vai fazer, vai investigar o inquérito policial para ver uma coisa que está acontecendo. Pô, a gente está falando até em terceira onda da, do vírus, e, e a gente está com 15% das pessoas vacinadas. A população do Brasil é 210 milhões de habitantes. Nós vacinamos mais rápido. Nós somos o país que mais vacina no mundo. A vacina, viu, João Pedro? A, o, não foi comprada na época pelo Pazuelo porque não tinha autorização pela Anvisa. E ela ainda não existia. O, não tava Ela não existia, não tinha comprovação. Como que você quer que compre uma coisa? Aí o Adriano, que conhece muito bem, como que eu, administrador, vou comprar algo... Uma expectativa. sim é ilegal? É, não tem expectativa comprar uma coisa que não, eu não, não tenho. Agora, que nem agora. O Brasil quer comprar a Sputnik. A empresa não entregou a documentação, como é que vai aprovar isso? E o ministro, o, hoje, o, o ministro Lewandowski eu, eu, é, é, ainda comprou uma briga com a Anvisa, dizendo que era para a Anvisa aceitar a vacina. Ah, então, quer dizer, eu, Aonde é que está a ciência nisso tudo? E hoje o Rui Costa, que é defensor ferrenho pela Sputnik, concordo. Só que até a Argentina, o México não sabe como que foi aprovado. Eles mandaram um relatório, mas eles mandaram um relatório que não fala o, como foi feito cientificamente, a metodologia que foi aprovada. <risos> Eu concordo, a gente tem que colocar a vacina no, no braço das pessoas, mas de forma certa, do jeito certo. Eu e a outra saudade. coisa... Isso é e vacina. outra coisa, Sardinha, outra coisa... Cinco anos o STF demorou para falar que a sentença do Luiz Inácio Lula da Silva foi feita por um juiz incompetente. <risos> Cinco anos. Eles não podiam. Por que não, não estouram o CPI para eles? Por causa dessa incompetência. Não, mas não pode. O STF não vai deixar. O STF Você entendeu? De eu a CPI discordo da CPI dia. agora. Eu discordo da CPI agora. Tem que se instaurar uma CPI para o STF para falar por que demorou cinco anos para falar que é incompetente e anula e a gente vai ter que devolver 56 bilhões para o Debreche para a gente vai, vai devolver a ah, os 590 dias que ele ficou preso? Quem que, vai, quem que vai pagar isso? É eu, é você. Agora vai estar uma CP que ainda tem, estamos na pandemia? Isso é um absurdo. E, aliás, é então, palanque político. e Aliás, tem um detalhe, João Pedro. É, na verdade, Coronel, eles não decidiram só agora a questão do foro. Essa questão ela foi levantada duas vezes durante o julgamento e foi julgado por eles próprios de que o foro era adequado. E, e aí o que acontece? Agora que o julgamento terminou, não é adequado mais. Eu queria. Toma encerrar. O ministro da Rosa eu queria. Só para falar. Só, não, então o ministro do STF recebeu 480 recursos, negou todos. O Fachin uhum. recebeu um, um, e anulou depois de cinco anos, né? Depois de cinco anos. Só para encerrar aqui, só, também, com todo o respeito, cara discordado do coronel, que quando a gente vai olhar o percentual, país que mais vacina no mundo, a gente tem que olhar o percentual, não a quantidade de doses... Aplicados. O Brasil, com 200 milhões de habitantes, vacinou 14%. A gente tinha que olhar para países como Israel, como os Estados Unidos, agora, como o Chile, Israel, que já não tem mais epidemia no, no país de Israel. A gente tem que olhar o percentual de vacina. O percentual de vacina, na minha opinião, aplicado no Brasil, daria para aplicar três, quatro vezes mais se, quando oferecido, claro, quando você falou, ainda é rápido, não, não, não tinha vacina, mas se, quando tivesse acordado acordos, para quando a vacina fosse autorizada pela Anvisa, já ter a vacina no Brasil... Mas só quero uma incerteza, né? Mas, é, a não mas tem que olhar... Tem 19 que foi... milhões de habitantes. Mas a, a eficácia da vacinação no país de Israel foi muito maior do que... É que a do população que é bem menor. É, o Brasil ah, tem é um capacidade tipo de fabricar 10 vezes mais vacinas do que aplica agora. Então, assim... São Paulo tem 42 milhões de habitantes. Israel tem 19 milhões de habitantes. Não, é nem a metade Não dá para comparar Aí isso. quando a gente olha para os Estados nem Unidos, Nem a metade por de São Paulo. E os Estados Unidos? Mas os Estados Unidos já fabricam a vacina lá. É. O Brasil é. também tem condição de fabricar a Butanvac agora, a Coronavac? Sim. Foi bom você tocar então, nesse assunto. Então, mas que eu agora tem... nem foi a... É. Eu tenho um dado para passar. Um passar aqui a respeito. Ó, o, o governador João Dória ele se gaba muito da questão da vacinação é, do, do Butantan. Eu gostaria de esclarecer ao público o seguinte, 95% dos recursos utilizados pelo Butantan são do governo federal, tá, gente? Não é do governo do estado de São Paulo. 95% dos recursos utilizados para a produção da vacina no Butantan são recursos federais não são recursos do governo do estado de São Paulo oh, é outra coisa que eu queria aqui, acrescentar Arinha, que... só... Não, só mais um negócio o Dória negociou com a China em 2019 para a compra da vacina antes de ter a, vac... antes de ter a pandemia no Brasil isso é um segundo o presidente da república não queria o carnaval em fevereiro de 2020, e todo mundo falou assim, não, isso aí é uma simples gripinha. O, o médico lá, o da Globo, falou, não, isso aí é uma Trausarela. gripinha. Trausarela. Isso mas mas quem disse também, é, o presidente da República, que era o resfriadinho. Mas né? é lá depois. É depois, Mas, depois, mas também naquela concluiu. época ele falou. É. Eu só que falou. naquela época, João Pedro, só para você ter uma noção, ninguém tinha conhecimento. Não, desculpa. Quando, quando teve o primeiro decreto na nossa cidade, foi dito por uma certa autoridade aí quando ela foi dar a entrevista. Gente, não se preocupe, o comércio vai fechar 15 dias até achar tá, a curva para gente adequar o sistema de saúde. E nós estamos e com o dinheiro. Pro... Veio. E o dinheiro veio. <risos> o dinheiro e veio. o sistema veio. de saúde foi adequado? Não. Então, então, aí, naquele princípio, então por isso que eu estou questionando muito essa questão do, do cientista e anticientista, porque, assim, na verdade, ninguém sabe nada ainda sobre essa Covid. Está uma coisa muito inexplicável, inclusive sobre o percentual de eficácia das vacinas. Tem, tem muita, muita Mas, dúvida hoje, sobre sobre o... Quer o... Oh, querido telespectador, quer ver uma eficácia para o coronavírus? É só a imprensa maldita parar de pôr medo nas pessoas, parar de fazer um jornalismo mentiroso, fake news. Existe o Covid, existe o vírus perigosíssimo. Nós temos que tomar muito cuidado, sim. Quem tem que se cuidar somos nós. Não é a maldita imprensa fazer essas fake news que faz todo dia. Frutal recebeu, fala você, Adriano, quanto Frutal recebeu de auxílio emergencial? Não é para a prefeitura, não. Esse, esse, esse auxílio emergencial é aquele auxílio que é pago direto ao cidadão é, na Caixa Federal. Frutal tem 60 mil habitantes. É, no ano de 2020, recebeu é, 76 milhões de reais. Frutal. É, em, em recursos de auxílio emergencial. E olha o que eu vou dizer que tem muita gente que recebeu o que não precisava ter M recebido. Muita gente? Eu conheço pessoas, você sabe de quem que eu estou falando? Que meteu a mão no dinheiro emergencial, covardemente, não deixando de quem precisava receber. Você é uma pessoa que não tem respeito por ninguém, você só pensa em si próprio. Você aí é você mesmo, que recebeu sem... Se, se, Dinheiro que seria para as pessoas que realmente precisariam receber. Outra coisa, frutal. Nós estamos frutal, viu, queridos? Uma cidade de 60 e poucos mil habitantes. Isso. Recebeu nove milhões do governo. E o que foi feito com esse dinheiro? Você Nesse tem caso, a prefeitura. O que foi feito com esse dinheiro? E aí eu vou falar... Desculpa, João Pedro. Desculpa. E eu não estou dizendo que o Bolsonaro é o Deus. Ele não é. Ele não é. Mas... Um presidente igual Bolsonaro, nós não vamos achar nem com lamparina mais. Porque ele fez o que tem que ser feito, tem erros. Bom, que atire a primeira pedra aquele que não tenha erros, certo, coronel? Que atira a primeira pedra aquele que não tenha erros, tem erros. Tem erros dos filhos? Tem erro dos filhos. Fala um mundo de coisa, fala, eu vou te colocar numa berlinda, rapaz. viu? E pô, um mundo de genocida do PT, do pessoal, esse pessoal todo aí, falando mal de você, para ver aonde é que você vai parar. Então, gente, pelo amor de Deus, o que nós temos que ter, povo brasileiro, é consciência. Enquanto vocês estiverem assistindo essa maldição dessa fake news, enquanto você estiver dando ouvido, enquanto você estiver votando nesse bando de corrupto que nós coloquei vocês, porque eu não voto em corrupto. Que vocês não me culpem porque eu não votei em corrupto. Tá? Não votei em corrupto Não voto Enquanto você faz Porque é vergonhoso Se instalar uma CPI nesse momento Onde diz que está todo mundo morrendo Tudo bem, o vírus é perigosíssimo Eu me cuido O Adriano se cuida, o João Pedro se cuida Você aí eu sei que se cuida Agora, dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Nas lanchonetes da sua cidade Eu não noite, final de semana Dá uma olhadinha, estou mentindo? E a culpa é de quem? Do presidente da república? Aí ah, é. pelo amor de Deus, a culpa é sua, que não se cuida, tá? Botando medo à imprensa, né? Essa imprensa porca, essa imprensa tradicional nojenta. Viu, coronel? Me desculpa, mas eu me irrito, porque o povo dá atenção. Hoje nós temos vereador que era para estar, vereador no Brasil inteiro, que era para estar cuidando, investigando o que o seu prefeito faz, você, tá, você virou cinegrafista. Você virou agora artista. né? Inclusive, com alguns vereadores em algumas partes brasileiras aí, fazendo ameaça a funcionários em determinados hospitais. Sabe quem eu sou? Eu sou vereador. Ah, então vai cuidando do seu papel. Ao invés de ser cinegrafista. Você concorda comigo, João, pa, João Pedro? Está é. tudo errado, querido. O povo brasileiro tem que aprender a votar. O erro é nosso. Mas eu acho que Continuando da forma que está, não vamos chegar a lugar nenhum assim. Lógico que não. Com um meia dúzia de, de, de, de, de genocida lá do STF Mas governando o Brasil. Não, eu não acho que... A gente acha que uma coisa que todo mundo concorda é que o país está numa crise, vindo de 13 anos de governos corruptos, e que numa crise com o um país falido, eu não acho que o presidente da República, gastando 3 milhões de reais em férias em Santa Catarina, dando 3 bilhões de reais em emendas parlamentares que coincidentemente foi na época das eleições do Arthur Lira, eu não acho que assim a gente vai conseguir. Desculpa, João Pedro, eu não concordo. Só que aí a culpa não, já não é do presidente? Que é a questão presidente. da emenda parlamentar, é. infelizmente, João João Pedro. Ela é legal. Então legal, aí, mas foi que acontece e é um é instrumento grande. isso. E é um foi instrumento uma... que vem sendo utilizado por todos os presidentes da é, República. É legal. Desde mas desde foi uma coincidência ser 3 bilhões de reais na época das eleições da Câmara que não me desse essa. É, Coincidência mas... de data, quando ele <coughs> decide dar as emendas, se quando as eleições vão acontecer. Na verdade, na verdade isso aí é outra discussão. A gente vai a, a, que, que A gente tem se que entrar na, entrar na discussão do discussão. processo federativo é. nosso, que é. já está todo errado. Exatamente. Infelizmente, já viu muito tá tempo. Está bom, é. tá bom para você um, um presidente da República, em 16 anos, roubar 6 trilhões de dólares? Tá bom para você? Eu acho que o nosso tempo já. Já acabou, já, faz já tempo. Já acabou, tempo, né? O dia já está ali. Vou ser mandado embora, coronel. <risos> Logo, eu <tô> lá, bom. <risos> Vamos embora. Obrigado, Adriano. Obrigado, João Pedro. Obrigado. É isso que nós. Não... Coronel, obrigado. Obrigado, vocês, que foi muito importante isso aí, ó, e fica a minha posição. Eu sou contra a CPI, e a gente tem outras oportunidades para fazer aí um, um inquérito parlamentar. Mas o que tem que ser preso as pessoas que roubaram o, o dinheiro que foi repassado. São Paulo recebeu passado. 50 bilhões. O que foi feito o ano passado até hoje? Nada. Nada. E o Bruno Covas, aqui, prefeito de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, ele pagou 30 milhões para o carnaval, é. que não teve. Podia pagar para outra e, coisa. E, e tem uma questão oh. também financeira, tá? A CPI ela gera um custo, porque ela vai ter que trazer testemunhas, ela vai ter que... É, é, ela, ela vai trazer um custo para o que você mesmo diz que concorda, não vai virar em nada. Então, a, a minha questão de ser contra ela não é nem o fato dela estar investigando. Se fosse para investigar mesmo, eu sou contribuinte, eu pago imposto, eu quero saber para onde Lógico, foi o meu dinheiro, eu como quero. foi investido, eu quero saber essas responsabilidades todas. Mas o problema é que a gente sabe que não vai virar nada e vai torrar mais um pouco do eu, nosso dinheiro. Essa CP é um palanque político? Então, isso é um parlante político é, é vergonhoso para o pro Brasil. Só que eu tenho... O teu... Outra coisa, viu, coronel? Eu vou encerrar, porque senão eu vou ser mandado embora mesmo, de verdade. Ó, <risos> oh, o Brasil, senhores senadores, senhores do STF, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhoras autoridades, todos. O Brasil é autossustentável. O Brasil não precisa de ninguém para sobreviver. Nós somos autossustentáveis. E estamos vivendo nessa palhaçada? Por Por que será? Até então, quem mandava eram os genocidas do petista. Aí, quem manda é o STF, que são cria colocada lá pelos petistas. Um beijo no coração muito apagado. a gente volta com esse podcast aqui, tá? Luz sobre os fatos, trazendo mais informações. Vamos trazer outros assuntos aqui importantes. Beijo no coração.